¿Mayer o Delgado? Delgado con el zapatazo. ¡Golazo! Pelo São Paulo, Rogério Senna fez seu centésimo gol em cima do seu maior rival. Direito na bala, passou pela <fixão> o, seu gol, o seu gol, dá a Boguche! que é o gol, 23 minutos y a Daniela la deriva Vicci de esquina, ese que veía detrás de Ricardo, pelota nuevamente cobrada, la busca muy muñoz de cabeza. 14 de jogo entre Milionários de 11 Caldas, o goleiro Luiz Delgado marca um golaço de falta. Luchou Delgado cobrando o marco vindo, vindo, lindo, ativa, ataque, ataque, gol! gol vindo, vindo! Direita na bola, batida, golaço! Gol! Em 2018, o goleiro Carlos marcou um gol incrível para dar a vitória ao seu time. E merçom... GOOOOOO aqui por poder Mas Racing marcou um gol nos acréscimos e conseguiu um empate incrível para o seu time. A la Vietzi, mãe vene do que ma dolor, de Achrettochive, mach go loaded hene, we'll die carving are blind! Also ich stehe eigentlich schon zu weit vorne, bald kommt irgendwie in den Rücken. ich versuche halt irgendwie mit der Ferse am Ball zu kommen. Dass er dann so genau neben Innenpfossen damit war, halt auch ein bisschen glücklich. In the course of 471 British league appearances, scoring a spot kick, Kikovic. Is this a lifetime? caught? And the goal! The goalkeeper! this one, it's one all. It's not one all now, it's 2-1! Absolutely sensational! It's a stadium. Oh, we'll be